Sou próspero. Sou abundante. Sou rico. Sou milionário. Sou feliz. Sou capacitado. Sou reconhecido. Sou afortunado. Sou abençoado. Sou respeitado. Sou decidido. Sou importante. Sou ganhador. Sou determinado. Sou iluminado. Sou vitorioso. Sou um sortudo, sou um sucesso, sou agradecido, sou milionário, sou lucrativo. Sou necessário. Sou visionário. Sou endinheirado. Sou requisitado. Sou premiado. Sou aceito, sou recebido, sou positivo, sou energia, sou agradecido.